Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros de plantão. Vamos fazer o abdominal em pé? Abdominal em pé. Abdominal em pé é para aquelas pessoas que não conseguem ou não gostam de fazer o abdominal deitado. Para isso, você vai ficar com pés paralelos à largura do seu quadril. Pés paralelos à largura do seu quadril. Você vai projetar o seu peitoral à frente e acima. Contrai o seu abdômen. Olha que minha barriga. ó. Relaxei a barriga. Contrai a barriga. Isso, contrair. Agora, você vai pegar ambas as mãos e colocar aqui, próximo à sua cabeça. Não é puxar a sua cabeça. Próximo à sua cabeça. Aí você vai fazer o quê? Puxar todo o ar. Puxou. Sentiu o abdômen bem esticado? Solta tudo agora. Contrai o abdômen. Contrai. Isso, contrai. Sentiu? Agora vem de novo, ó. Esse exercício é um exercício respiratório, que não substitui, presta atenção, o exercício com carga. Aqui nós estamos falando de exercício respiratório, abdominal em pé, exercício respiratório, para não ter confusão. Ah, Emílio, então quer dizer que eu não vou ficar com gominhos? O gominho da sua barriga só vai sair se você fizer uma dieta. Se você fizer uma dieta, você consegue diminuir a camada de gordura existente nessa região, consequentemente, vai começar a aparecer a questão dos seus gominhos. Ah, mas em eu eu tem que fazer aeróbico? Não, não, esquece isso. Nem sempre o aeróbico vai resolver. Se fosse assim, corredor de 100 metros raso era para ter barriga de fisiculturista e não tem. Entendeu? Então, fica ligado aí, a questão é o exercício respiratório. Vamos lá. Pés paralelos à largura do quadril, posicionou a mão e aí nós vamos estufar o peitoral e inspirar. Vamos agora. Puxa todo o ar. solta. Inspira. Agora. Mais uma. Quando você solta todo o ar, você vai sentir a região do seu abdômen sendo trabalhada. É isso que eu quero que você sinta. Pode utilizar esse treinamento na sua rotina de treinamento, seja academia, em casa ou parque. Se caso você sentir desconforto, tonteiras ou náusea, pare imediatamente esse treinamento. Até o nosso próximo encontro.